É, gente, lembra do que eu falei sobre a produção técnica dos jogos da Rockstar? Não? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Então, olha só como a produção técnica dos jogos dela melhoraram infinitamente. ya The Definitive Edition Vamos lá Primeiro de tudo a gente tem que saber Por que e como a Rockstar planejava lançar esses jogos Inicialmente o GTA Trilogy Seria um brinde da nova versão do Playstation 5 Pro GTA V. Quando você comprasse o jogo Você ganharia os três clássicos remasterizados de graça Mas aí meus amigos Surgiu a dona da Rockstar Porque caso vocês não saibam A Rockstar é uma empresa entre tantas outras Compradas pela Take-Two Que basicamente pode mudar nas empresas Até porque essas empresas são dela E a Take-Two quis que isso mudasse Fazendo que os lançamentos de jogos da Rockstar Fossem mais rápidos Assim, tirando o GTA Trilogy como um brinde por um preço muito justo Para o que ele propõe né 300 reais 300 reais 54 dólares 47 euros 6.100 ienes 1.115 pesos mexicanos Realmente Muito justo E assim Eu não tô defendendo a Rockstar Tanto ela Quanto a Take-Two E a Grove Street Games Que foi o estúdio Que a Rockstar formou Para produção desse jogo Tem culpa A Take-Two principalmente Porque ela decidiu Que esse fosse o lançamento do ano E botaram 20 pessoas Para fazerem as pressas três jogos Que levaram muito tempo Para fazer E basicamente um ano ou dois 20 pessoas Então basicamente A Tech two e a Rockstar Querem ter poucos gastos e mais lucro O que não é errado Pra sua empresa se manter viva Você tem que ter mais lucro Mas é fora quando você produz um jogo merda O que deixa isso bem claro Foi eles tirando os jogos clássicos das lojas E o preço absurdo que ela propôs Agora o meu segundo ponto Por que caralhos um remake? E não um GTA 6 ou um LA Noir? Simples Remakes são mais fáceis de se fazer Ainda mais quando a própria Engine Faz os gráficos do jogo Sim, provavelmente a engine que eles usaram fez a maioria do trabalho pros gráficos do jogo. Segundo gráficos da minha cabeça, 95% do trabalho de fazer os jogos foram da própria engine. E os outros 5% foram os bugs que não tinham nas versões anteriores que os caras trouxeram, né? Se vamos fazer um remake, temos que trazer um diferencial, né rapaziada? E não só... So Porra, tá passando o carro do carro aqui do da carne aqui, rapaziada. Calma aí. E não são só bugs que acontecem no mapa aleatoriamente, igual qualquer jogo pode ter. É bug atrás de bug em sequências, carros flutuando, carros velhos com motores de Ferraris. Saca só nessa porra dessa macerate atropelando o CJ. Pontes sem física, pontes invisíveis. Mas calma lá. Claro que temos melhorias. Os três jogos têm jogabilidade avançadíssimas ao nível de gameplay de GTA 5. Então quer dizer que podemos mirar e atirar andando? Podemos atirar em todas as direções aqui em carros e motos? Teremos movimentos e animações melhoradas? Não, porra, você tá querendo demais também, né, caralho. É claro que a nossa gameplay avançadíssima é uma rodinha de armas e da rádio. Um radar no mapa pra você seguir um caminho no mapa. E andar é igual um robô. Isso sim que são gameplays avançadíssimas. Gameplays como as da Naughty Dog, que fez todos esses jogos. Ou até mesmo a From Software, como Sekiro, Bloodborne e Dark Souls. Elas não chegam aos pés da Rockstar, que colocam uma ponte invisível no meio dos jogos dela. Que fazem um passe de batalha pra jogo de cowboy. Que botam arquivos de um jogo que sumiu dentro do Red Dead Redemption 2. A Rockstar é uma empresa incrível e não vem se tornando uma empresa mercenária. Enfim, as pessoas falam que a marca ou o nome valem mais que o produto. Como a marca da Nike. Ou a marca da Coca-Cola. E né, com isso tudo a Rockstar provou pros outros que pra ela o nome GTA vale mais que o produto final. Vale mais que os sentimentos das pessoas que jogaram na infância e começaram a gostar de videogames. A empresa que antes havia mudado a história dos jogos, hoje não passa de uma empresa mercenária como qualquer outra. E eu quero muito que a Take-Two se lasque muito. Porque eu tenho certeza que se a Rockstar não fosse uma empresa comprada por ela, eu Duvido que ela faria jogos assim. Mas é isso, gente. Eu queria aproveitar que eu já falei sobre isso. Já que eu fiz um vídeo sobre ela. E aproveitar um pouco o hype também, né? Já que todo mundo tá fazendo vídeo sobre isso. Até o Michael fez vídeo, velho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até semana que vem.